Se pensarmos na evolução recente do ensino superior em termos internacionais, dois grandes fenómenos se destacam. O primeiro tem a ver, claramente, com o contexto de crise económica internacional, mas muito, que é particularmente notório na Europa, como sabemos, mas muito também o aumento dos custos da educação superior. A segunda tendência tem a ver com a abertura dos processos académicos, tanto ao nível da investigação como do ensino. Este contexto justifica, portanto, o grande impacto que tem conhecido, nos últimos dois anos em particular, os chamados MOOC, Massive Open Online Courses. O que são os MOOC? São, essencialmente, cursos abertos, sem custos, para o utilizador, e na qual, pelos quais as universidades, as melhores, mas todas as universidades do mundo, podem oferecer conteúdos de grande qualidade. A Universidade Aberta não esteve alheia a este fenómeno e no âmbito da reformulação, da revisão, do seu modelo pedagógico virtual, uh, desenvolveu uma, um modelo próprio, um modelo inovador de uh, cursos abertos uh, de caráter massivo, um modelo próprio de MOOCs, a que chamamos iMOOC. Esta experiência inovadora da Universidade Aberta não é, todavia, um projeto solitário. Pelo contrário, ele está integrado numa resposta das Universidades Abertas Europeias a este grande fenómeno internacional dos cursos abertos. Essa resposta tem a ver, essencialmente, com dois aspectos. Por um lado, porque é da nossa missão específica das Universidades Abertas Europeias de alargar o acesso ao conhecimento e ao ensino superior a todos os que devem ter a possibilidade de aceder. E, por outro lado, também representa uma forma de construir um modelo de cursos abertos que corresponda à própria à continuação da tradição, da melhor tradição do ensino aberto e à distância, tal como foi desenvolvido pelas universidades Abertas Europeias. Neste sentido, convidamos-nos a participar nesta experiência inovadora uh, e que esperemos que seja o início de um movimento novo e contamos convosco. Uh, ficamos à vossa espera. Obrigado.